E aí galera, beleza? Aqui é o Invelação o Nesse vídeo eu vou ensinar vocês A como tirar esse fundo aqui de trás Que é... dá muito lag Então fica aí com o vídeo, fui! Salve, salve galera, são o aqui no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí A trocar, tirar esse fundo aqui Do panorama Ele dá muito lag Porque é animado 3D, né? Ele dá muito lag, bem Então vamos lá pra área de trabalho Bem, aqui na área de trabalho vamos lá no Arquivo lá do CSGO, né? Este computador, vamos colocar o C, no meu caso tá aqui em x86, né? Aí vamos lá em Steam, aí vamos Steam Apps, Common, counter é, Strike Global Offensive. aí CSGO. aí Panorama, aqui vamos em vídeos, aqui em vídeos. Eu recomendo vocês pegarem aí do Anubis Que é o mais fácil aí, né? Então vamos lá Aqui Vocês digita aí 1000 no segundo 1001 e, um. e aqui no terceiro 1002 Pronto, simplesmente assim Já pode fechar Aí pode abrir o CSGO aí Bem, aqui dentro do CSGO, vocês vão aqui em configurações, o vídeo, é, cenário de fundo do menu principal, assim, aí vocês seleciona aí Anubis, aí pronto, já pode ir pro painel, já tá bonitamente o cenário preto, muito fácil aí, né, simples, rápido, e aí se eu ajudei vocês, deixa seu like aí, é isso aí obrigado aí por assistir.